Fala galera, it's me, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maitê e a gente resolveu se suicidar novamente e vamos jogar o Gênio Quiz 5, né? Mais uma vez. Mais uma vez, né? Porque a gente gosta de, de sofrimento. Então vamos direto pro vídeo, que esse vídeo demora muito. Se inscreve no canal, deixe seu like, deixe aí um comentário, compartilhe com seus amigos e um vídeo de duas partes. Então essa parte 1, daqui a uma semaninha deve sair a parte 2 ou até menos. É, porque são 50 perguntinhas. São 50, então, então tem que dividir 50 pra cada lado. Vai, vamos lá. Qual desses dinossauro nunca existiu? Dinossauro? Nunca existiu? Ah, vamos lá. Triceratops eu sei que teve. Existe, Porque nossa... tem o. Tire de sabre que vem logo depois. Triceratops. Do é bom, as referências é. são boas. Tirnossauro Rex existia. Com certeza. Centrosauro ou Plateossauro? Plateossauro existe, eu acho. Plateossauro Essa existe. é a primeira, a gente pode errar que já vai voltar, pô. Já erramos então. Já. Ah, gostei da cor nova, ó, a Ah, um é, ama neon. é amarelo, é amarelo. Neon, tá na moda. Então, então é, é paleossauro. O quê? Ah. Okay. Ué, passa em cima da, das coisas lá Tiranossauro Não, não é possível, já começamos Tri... assim Ah, triceratops e vizinho Deve lá. Tá escrito errado, ah, então lá. Nem não dá como... pra voltar. Daqui Descubra o, o código, vamos ver a dica Dica Essa questão não tem sentido, apenas vá testando um até descobrir Ué, pense pelo lado bom Você ainda está na questão 2, imagina se estivesse na 40 São apenas 3 dígitos Calma Isso não vale No máximo terá que repetir 30 vezes o processo não tem uma dica aí? Parece, ó, 2, do, 40 e 3. Ah. Tenta isso. Hum. Ah. Eu digitei 2, foi 8. Então ele já tá te dizendo que começa com 8. Será? Não sei. Triceratops. Triceratops. É um ps. Triceratops. Ah, não sei. Clica no 8, então. 8, agora foi. Clica em outro. Qual? Ah, sei lá, o 4. Não deu nem dica. Não, já não tava no 2. Clica no 2 de novo. Ah, tá. Agora foi. Não. Clica de novo. Então nada. Então não é o 2. Então o número vai dar na dica mesmo. Não entendi nada. Pra ver se dá alguma dica. Já não. deu fail já. Tá. Agora faz no 8. Ah, a gente já fez isso. A gente já fez isso. Tamo na 2. Ah, é Tamo na 2. Tamo não, na 2, é Jesus Cristo. Não é 8. Ah, vai 1 um por vez pra gente não se perder. Vai, número 1. Um. Tá. O 2 foi o. Aí o 3 Eu vem. já não quero mais! Dois. Não, pô, tem que ser o 2. Não, o 2 a gente já fez. O 2 então, apareceu. Ah, agora tá. vamos pro próximo. Dois aí o 3 já foi. Vai no 3, agora o 3 já foi, né? Aí, ó. Opa! 83. Vai no 4. Não é. Então é 8, 3. Depois é no 5. Não, é 2, 3, né? Não é 8. 2, 3. Agora vai no 5. Quer ver que vai ser o 9? 2, 3, 6. Opa! Ah. 2, 3, 6. É só a pontinha, é setinha na diagonal pra cima. Eu não sei, pô, não faz nem sentido esse jogo. Gênio Quiz. vontade de explodir a jaca. Qual é a cor do cérebro nessa versão? Amarelo, amarelo mas amarelo, Qual o tom de amarelo? Acho que é mais esse, é né? Esse aí, eu acho. Oculto. oculto. Ah, acertamos então, né? Tem um botão aqui, não tá oculto. Tenta arrastar. Uh, não deu nada. Ah, é. Ah, não tá não oculto. Tá oculto tá Acontecendo com esse jogo? Ele tá muito doido nesse aí. Qual é essa versão? Cinco. Cinco. Não, então não clica aí não. Clica lá no cincão em cima. Olha, que é pegadinha. É, Agora tá mais hard. Tá mais, é, hard. tá mais hard. A gente que tem que tá ligeiro. É. Quem foi a primeira, o primeiro a pisar na lua? Ninguém. Eu, Neil ou é, STRS? Né? A gente não sabe, pô. Quem disse que ele é o primeiro? A história diz. O primeiro a pisar? Não foi o primeiro. Ah, já tá começando Entendeu? a me pegar em aqui, meu Deus, vai, vai fala aí que Eu vou de extraterrestre. Extraterrestre? É é, você pô. vai? Também não, mas como é que ele sabe, né? Eu não sei, ele tem informações aí que ninguém sabe? Não. Ele foi o primeiro a pisar na lua. Não tem nenhum joguinho vou aí? Não pôr ninguém. Então põe ninguém. Ele não acredita na teoria de como eu fui foi à lua. Foi, Quanto mas... vale um ano luz? Ah, tá me zoando. Eu não acho começou. que vai, a... eu chutaria a primeira. A primeira? É. Essa confiança toda? Uma luz, não sei o que, de que. É, ou se não for essa é 9 trilhões. E a diferença é grande, né? mas vamos é. lá. Defeito. Então essa é a segunda aí. Essa? Porque o outro também é 9 Você trilhões e meio. E da dos exponenciais, é isso mesmo. Sabia que era algo assim. Quantos, anivers... não sabia, não. Quantos aniversários teve uma pessoa que viveu 22 anos? Ah. 22. Não. Tava lá, tava é... lá. Era quase uma pegadinha. Quase. Quantos pixels tem isso? Quantos pixels tem isso? Olha, eu colocaria, colocaria aí. 50. Ah, 32? 32 ou 405? Eu não sei o tamanho do pixel. Qual que é o tamanho de um pixel? Eu não sei, pô. Quantos pixels tem isso? quase coloca? É, agora eu vou de 405. Agora vai na sua. Parece que você não sabe sua. o que você está dizendo, querida. Vai na sua vou de 12, é 12. Ah, a gente já chegou? A gente tá no comecinho, né? Não sei, vai de 600 Não, vai na sua, né? Você que escolhe agora Não, vai de 600, então. 600 É, isso, é isso. isso aí, nunca vou na minha nessas é porque, porque sempre tem é a muito... última. Pra gente ver o pixel, a gente tem que com o pertinho A ultrapassada, o segundo lugar Ficou, hein? A ultrapassar. Tinha lá o segundo, cresceu Hã? Ele deu a resposta Vamos lá, uma seta pra direita E aí? Direita. Certeza? Absoluta, não. Vai, vamos lá, ó. Arrasta ela. Cima não é. Não sei. O Pride right também não foi. O 11, nada ali? Não. não, vou ver dessa aqui. Então, volta. Então, era apt. É cima. É, é. é sempre a última. A gente ah. achar que não é, a gente vai na outra. Não, porque também aí não acerta. deve ser aqui. O que tem a ver cima? Não tem nada não a Não tem ver sentido cima. então. Sim, só tem em cima. Cima. Cima da onde? Ah! Direito. Não é possível. Esse jogo tudo é possível. Capital dos Estados Unidos. Washington. Essa eu sei. É onde I'm a gente... Way. Quantos animais Moisés botou na arca? Nenhum, dois de cada espécie, dois todos... Dois de cada espécie. Não, quantos? Não, quantos é o sabe, Alguém sabe quantos? Não Ninguém. tem escrito na Bíblia quantos? Bota aí, então, dizer todos. Que, não, todos animais? Todos, não foram? Não é que tirando insetos? Ninguém, que... porque não é o Moisés, é o Noé. Caraca, ainda bem que eu me liguei. Eu nenhum, um. nenhum. desgraça. Olha, ainda bem que eu percebi que você Eu ia ficar barato. Não, eu ia viajar, ia ficar lá até, clicar nas quatro, não ia entender nada, seja assim. Jogo do um erro. Um erro? O branquinho ali que tem do lado da azinha tá mais espanhol ali, ó, pra direita. Aí, ó, tem um branquinho aí, ó. Aqui no outro é menor, mas eu não sei se é isso. Vamos continuar olhando? É, não o jogo, tá mais o desenho, nada isso. É que o desenho não tá igual, então, pô. No outro, no outro. Que? Mais em cima do, do risquinho branco. Achei o E. Tá desnivelado. <risos> é. Caramba, eu tô muito ligado. Não, tá errado. O, o R é antes, eu acho. Não, sei lá. Tá certo, lá. só tá. Olha, quase que eu caí. Eu ia clicar. Na hora que eu fui clicar, Nossa, o negócio tá me chamou a atenção embaixo. O que pesa mais? 2kg de chumbo, 2kg de aço, 2kg de algodão. tudo o mesmo peso. É tudo é o mesmo peso. Ali, ó. Ah, Caramba, ah, ah, esse aqui tá pegadinho atrás de pegadinha? Não, daí pegadinha. É Malui. Malaui é um país, pô. Não é Malaui, é Malui. Você ah, então eu lá? errei. Olha, eles quiseram <risos> me induzir. É, te induziu. Quiseram me induzir, quase conseguiram. Vamos lá. Não é um país. Malui devia ser uma ilha. Então. país, Malui? Ou é país ou é marca? Não sei, não sei. Sinceramente? Sinceramente. Decide, decidi, já decidi as últimas... As últimas sei lá quantas de eu país, decidi. Vai país então. País? Não é país. Ah, é país! país! Uh! Acho losango diferente, tem que dar uma Um por um, um por um. Tem que comer de baixo pra cima, porque eu sempre acho que tem assim. Ah, não vai ter. Ah. Primeira vez. Tem que fazer ao contrário do que você acha, então, né? É, porque <risos> normalmente é no fim, né? Qual o diâmetro do sétimo planeta do nosso sistema solar? Ah, nenhum desses. Ah, rapaz, vamos o que fazer. Nenhum desses. Vai, nenhum desses não, Confiante não, não, assim? Não, Vai, não sei, sei, pô. Nem, não sei. Não, por que eu? Nenhum desses. Ah, tudo em quilômetros, é, né? É, pô. Ah, é era um desses. desses. Ah, ah, eu é. acho que eu vou, ter, vou testar a mesma coisa que eu testei no outro vídeo, que se ah. você viu, você viu qual eu acertei. Qual vídeo, qual vídeo? O anterior. O último. O, 3, o 4, 4, É. Né? é. Porque tinha uma. Que eu lembro que era a questão 13, a resposta era 1,3, que não tinha nada a ver, mas eu acertei nessas. Essa aqui é a 18, tem ah. 18. Eu vou tentar de novo. Ah, vai na... Então vai, pô. Vai na sua. Ah... Tava certa daquela vez. Tava. Não se ganha sempre. Aí, 2 milhões, pô. Será? Às vezes é... 51 mil? É pequenininho. Vai. 2 milhões. É sempre a última. Eu falei, eu, eu devia ter ido linha. na outra. E aí? É esse. Sobrou esse. É. 2 e 2. Oxi, 2 dois e 2? Dois? 22, não É, 2 e 2, 22. Não é mais. Uh, dá um medo ah, de ser, ligeiro. né? Minha mãe tem 5 filhos: Pedro, Paulo, Peter, Patrick e. André. É o maluco do jogo. Ligeira! Escolha como um homem. Escolha como um homem, num mijo. Pô, aqui. Gente, é, não. seria não mijo, mas se não tem essa opção, seria ligeira. Não, ali, eu, pelo espero, mesmo. eu espero, eu espero. Ali aonde? Só. Você tá esperando, né? Ah, eu iria no da pontinha porque dá pra você virar pra parede, assim... É, então, eu iria você aqui. É, eu iria nesse. Mas porque não inglês, tem eu espero pra não... sai? Como um homem, eu iria na pontinha porque dá pra virar. É, eu, eu não eu quero também. que ninguém veja. Você não é um homem, desculpa te informar. É, podia ser no reservado, né? Nos reservados. Ah, é, nas cabines, né? É, mas um é também. Então vai é. ter que ir um por um. Ah, ah é aquele. Um por que é que ele pode? Eu não sei, ele decidiu que é aquele, deixa ele. Esse joguinho, viu? Ah, tá Trafalha. era só ficar clicando lá. Eu nem vi acontecendo. Ih, é? de novo isso. 2, 10. Ah. Não faz nem sentido. Pelos outros eu iria no 5 mas não, não vai ser isso. É, eu tenho 19,5. Começou do 2. Mas foi... aqui em cima não tem nenhum. Mas por que que foi por. Eu entendi o 2. Deu 23. É porque 10, 12. 2, 10, 12. Aí depois fica 16, 17, 18, 19, eu não entendi. Deixa Se somar tudo. Não dá, né? É, 23, falta tá duas pra gente fechar esse. E a, a gente primeira vai parte, errar né? essa várias vezes. Ah, não. E agora? Não sei. Vai pô. de 20, então. Sei lá. Não vai ser óbvio. Vai, vai. Falei. Não era. Então, você escolhe um dos dois. Não, não começa Eu com esses não. Eu tô falando de 9,5 desde o começo. Não! Pare, chegou. 226. não tem nenhum segredo Qual aí. Qual dois né? vai esse aqui aí? Porque eu de novo é só vez, pô. Tu escolheu 20 e escolhi 19. <risos> Agora é tu. Eu de 26, então, hein? Vá com Deus. É sempre o último, eu devia ter ido no outro. Sobrou isso? aqui não tem outra. Já viu, né? Não tem nada, nada, nada. É, eu olhei, né? Mas eu sei. Por quê? Ah, penúltimo, hein? Quantos? Não sei também. Quantos metros tem o Cristo Redentor? Vamos ver. Eu nunca fui lá. Eu já morei lá dois anos, mas eu nunca tinha eu vontade. Eu nunca fui, porque de... toda vez que eu vou lá tá reformando. <risos> Eu não tive, nunca tive coragem de, de tipo, ah, gastar vezes. 50 mil reais pra tirar uma foto. As duas vezes tava reclamando. Aí eu desisti, não três, quero mais. 12 metros é um prédio não, pequeno, não, não, de 3 andares. Vamos por assim, então. Tu sabe o tamanho dele? Ah, eu acho que é entre 64 e 38. 3 andares? Não, é 3 andares. Um prédio de 3 andares deve ser o tamanho do Cristo. Não, não 12 metros Ah, ele mesmo. é maior, pô. Então, 38. 38? Ah, a última, a boa! última. Calma, a última. Vamos lá. Papai Noel, não dá pra tirar a roupinha? Ah, dá pra tirar a roupinha. Olha que ligeiro tu. Charles. Quem é Charles? É... Charles Equipidio, não sei me tar, pô. Quem é esse? É... Que era do Pânico lá. Ah, não lembrava. Eu não sei me tá, maluco. O primeiro jogador é receber vermelho em Palma do Mundo. A gente, acabou já. Ele ah, eu tô falando na esse jogo, deixa a gente biruta. Eu deixa biruta. É hora de parar. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, se você já jogou esse daqui, deixa a dica pra gente do próximo, que é o seguinte Comenta seis. aí, Charles. quero saber, eu não sabia quem se vira pra escrever. Não vou nem colocar aqui, Henrique Pidia. <risos> Henrique Pidia? Não é fácil, sei. né? Henrique Pidia. Como é que é Charles, se é Henrique? Charles Henrique. Ah, faz sentido. <risos> Guarda a parte 2 aí. Tom. Tchau.